Olá, você sabia que o check-up é a ferramenta que permite ao seu médico identificar problemas ainda em suas fases iniciais, onde o tratamento é mais fácil? Por que não começar 2018 fazendo uma visita ao seu médico e identificando quais são os seus problemas de saúde? Meu nome é Adriano Brandão, sou médico generalista e falarei mais sobre esse assunto na próxima edição da Revista Bem-Estar. Não percam!